Olá meus amigos e minhas amigas, olha só Estou aqui na casa de meu irmão, tem aqui um pé de cajueiro, ó. tem alguns caju, A gente pegou aqui uma ripa, uma ripa aqui de construção de telhado de Uns 5 metros, já que não dá para subir no cajueiro Vamos ver se a gente consegue tirar alguns caju. O ruim é que ele vai cair e na pancada ele vai, vai riscar, vai cortar nas pedras no chão Mas depois a gente lava e show de bola, vamos que vamos é que pra filmar, so, filmar sozinho é, e, pe, e pegar é ruim. Não dá não. Aqui, ó. Vamos ver se a gente acha outro aqui. Olha ali, ó. Onde tem um aqui bem bonitinho ali, ó. Ó. Ali tem um ali, ó. Olha isso aqui, ó. Esse aqui tá... Esse aqui tá... Olha aí, ó. Olha que bonitinho. Eu vou, eu vou jogar pra cá, ó. ó. Eu vou soltar a vara e vou ver se eu pego. Opa. <risos> que sacrifício, hein, gente Sozinho Sozinho é ruim demais, ó Ó, vamos lá Opa, errei É aquilo que eu falei, ó Ele caiu, ele caiu machuca um pouco Mas depois é só lavar e já era, aí, ó Maravilha, ó, que não cai no chão tem tem tempo pessoa pra pegar Aqui tá aqui o outro aqui, ó Que caiu agora Aí, ó esse aqui não machucou não. Vamos um pouco nesse baldinho aqui, ó. Esse aqui eu derrubei, ó. Ele caiu aqui dentro aqui, ó. Das plantas. Então, não machucou. Isso aqui, gente, é do dia a dia, do caju. Isso aqui é risquinho quando, quando é novinho. Acontece isso, mas é legal. Olha, ó. Aqui, veja bem, ó. Tem um lado. Que aqui no baixinho aqui, ó. Aqui em cima desse telhadinho. Meu irmão também cria umas galinhas aí, ó. Índio gigante aqui, ó. Aí tem um telhadinho aqui, ó. Aqui temos um aqui. Esse aqui não tá muito madurinho, não. Mas já dá pra consumir. Legal. E temos uns, uns, uns aqui, ó. Aqui nós temos... Aqui em cima... Temos... Dois aí, ó. Olha que legal aí, ó. Dois madurinhos aí, ó. Olha só. Vamos colher aqui, olha. Que lindo aí, ó. Esse aqui não tem risco nenhum, gente. Aí, ó. Maravilha. Tem, embaixo, tem uns verdinhos aqui, ó. Tem bastante. Ali em cima que tem muito ali, ó. Lá a não pode. Ir. Pra lá tem mais também, ó. Lá em cima nós temos um. Cadê? Ali ó. Temos um grandão. Né, que tá, tá desfocalizado aí, ó. Vou tirar ele aí, ó. Olha só, ó. tirei aqui os cajus aqui, ó. Bonitinho, né? Pois então, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço, fui! Tchau, minha gente! E até o próximo vídeo. Deixe seu like, vamos que vamos!